Então, só para contextualizar um pouco vocês O Lucas fez nosso curso Maravilha O Lucas fez nosso curso E foi acompanhado pela mentoria da professora Monique Mistura E nós vamos falar bastante sobre isso hoje Pof, você tem... Quer começar as perguntas para o Lucas? Ou... Quer já aproveitar o embalo aí? Vamos embora Vamos lá Lucas, primeira pergunta Por que, que você escolheu fazer concurso público? Tá. É, primeiramente, boa noite, pessoal. Quero pedir desculpa pela segunda-feira, né? Questão de internet, não é, pode... Bom, desde a faculdade... Eu não me lembro exatamente quando eu decidi prestar. Porque desde a faculdade, lá para sétimo... É, acho que sétimo ou oitavo eu vinha fazendo concursos. né Não de forma profissional, mas eu já fazia. Eu vou dizer assim, por esporte. E aí, na época... É, eu sempre baixava na trave, né? Não, não andava longe, não, o resultado não era ruim, né? Mas eu não entrava, não estudava, né? Ficava ali mediano. E aí no final do ano passado eu lembro que eu fiz um seletivo, é, foi em parcial e mais para outra área. Ela me chamou, a gente fez o um seletivo, e, e eu não fui ruim na prova. Eu acho, se eu não me engano, eu fiz 80% cento. E de psicologia eu tinha, eu errei meu colocação, se eu não me engano, foi 44, 42, né? E a primeira pessoa que ficou, eu não lembro exatamente quantos pontos fez, mas eu sei que se eu tivesse acertado três testes, aí a prova eu tinha passado dela, eu tinha subido o cargo. E nessa prova, eu tinha criado, assim muitas expectativas, embora eu não tivesse estudado, né? E assim, eu tinha uma porque, sabe? E aí eu fiquei assim, Nesse, depois desse resultado, caiu a ficha que se eu não estudasse, eu ia continuar batendo na chave. Na, na a partir do ano passado, eu pedi estudar de uma forma mais profissional. Mas eu comecei a estudar já nesse ano. Foi meta de ano novo. Maravilha. E por que você escolheu fazer o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte? vocês? Lucas, você, me, você ouviu a pergunta? Oi, a minha conexão está travando para você? Aqui trava um pouquinho, aqui ainda trava um pouquinho. É, por que que você escolheu fazer o a concurso da Prefeitura tá de Belo Tá, tá um pouquinho... Você tá, tá nos ouvindo bem, Lucas? Travou, acho, acho, travou acho, todo acho mundo. Que agora morrer. travou total, né? Ele ele tá falando de qual cidade mesmo? Ele o Lucas, ele tava, ele se formou, ele é do Piauí. Ouvindo? Ele se formou em, em, em Teresina e depois ele voltou para o interior, para a cidade dele. Eu não sei agora se você... Você está ainda na casa da tua mãe, Lucas? Agora? Vamos fazer pelo, pelo Instagram a próxima live para ver se dá certo lá ou tenta fazer offline. Ô, louco meu, quem sabe faz ao vivo. É TV ao é vivo. Sim, tô na casa. Tá virando lenda. Cheguei hoje estou. <risos> Conseguimos ouvir o finalzinho. Boa noite, Marinalda, Antônia Biani, como vai? Carolina Souza, Jane Mota, Wilds Lopes da Fonseca, Renata Cardoso, Valdirene, Gisele. Boa noite, Solange. Solange entrou às quatro da tarde, já deixou mensagem. Meu sobrinho, ex-aluno e afilhado, você sempre foi um exemplo de aluno dedicado, persistente e obstinado, por isso as coisas têm dado certo e vão continuar acontecendo pela sua dedicação. Hashtag, orgulho. Legal, legal, legal. Concordo. E... Orgulho mesmo desse menino. Nossa. Monique, tu foi a mentora dele. Lucas dava muito trabalho durante a mentoria? Como é que ele era? Hum. O, o, o Lucas é aquele tipo de aluno que a gente já sabe que vai dar certo né é, por algumas questões né e veja ele é relativamente novo em concurso público né então é, mas a atitude dele o comportamento dele diante do concurso do objetivo que ele próprio se autoestabeleceu né isso faz diferença a pessoa realmente entrar na mentoria determinada a ser aprovada. Isso faz toda a diferença, né? Porque o Lucas, ele já entrou é, focado, né? Ele já entrou, assim, ele, ele não tinha as condições ideais como ninguém, né? Eu não conhecia até hoje uma pessoa que tivesse todos os ventos soprando a favor dela, né, nesse mundo de concurso, né, prof? Para você também foi difícil, para mim também, cada um com a sua circunstância. O Lucas também foi assim, né, ele tinha um facilitador que era não trabalhar, né, isso é um facilitador. Porém, o que muita gente não sabe é que esse pessoal que só estuda, entre aspas, né, tem outros obstáculos, né? tem outras, outros entraves no meio do caminho. Nem sempre você tem apoio de todas as pessoas, nem sempre você consegue ter é, foco suficiente para não procrastinar. Né? Acontece muito com as pessoas que têm o dia todo livre, elas não conseguem se organizar para estabelecer um horário de estudos. E o Lucas, ele desde o começo, ele estudou mais do que as metas que a gente estabelecia para ele. Né? Wow. Então, assim, ele, ele tinha uma determinação muito grande. É, ele, ele, ele confiou no processo. Essa é outra vantagem competitiva que eu identifiquei nele logo de início. Ele acreditou, ele confiou na mentoria, ele entrou confiante. né Então, ele tinha algumas dúvidas sobre os procedimentos, a gente conversou e eu falei para ele, Lucas, num, né, num primeiro momento eu preciso que você confie, siga o teu cronograma. E assim ele o fez. né E aí, poxa... É... Com a, com a dedicação diária dele a vontade muito grande de passar né ele tava determinado realmente a ser aprovado ainda esse ano então tudo isso né então a gente estabelecia metas de questões ele sempre superava aquilo, ele sempre fazia a mais inclusive do que aquilo que tava previsto para ele realizar então, assim, o Lucas é aquele aluno que você olha e você pensa assim, bom, pode ser que ele não passe, mas aí vai ser porque não é realmente a hora dele, né? Porque caso contrário, tudo que está na mão dele, né? Tudo que está na, na, naquela zona de controle, porque há um intangível, né? Referente a concurso público, a gente sabe disso, há sempre uma parcela, né? Que foge do nosso alcance... Mas aquela parte que estava no domínio dele, ele fez. E ele fez muito bem feito, ele fez com dedicação, ele fez com afinco. E o resultado está aí. Eu já imaginava que ele fosse aprovado, mas um primeiro lugar é um negócio assim muito bacana, muito extraordinário mesmo, né, Profi? Verdade. Eu tenho ainda a mensagem que ele me mandou aqui no dia. No dia que saiu <risos> da prova... É, no dia que ele começou a corrigir o gabarito, né? E Sim! Acho que a gente tinha até conversado antes, é, Monique, que a, alguns alunos falaram, não, acertei 48, não sei o quê. Ele foi o único que manteve. Né? Muita gente disse que tinha acertado tal e tal e tal, e, e a gente brinca, pô, cara, não tem pra quê a pessoa mentir sobre o próprio, o próprio score. Ele foi o único que se manteve, de fato, lá em cima. aqui, Lucas, está de volta! Pronto, eu acho que agora vai. Entrei pelo computador. Pronto. Ah, melhor, melhor. Maravilha. E agradeço aí a insistência, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Uhum. Agora tá melhor a conexão. Oh. Lucas, qual foi a sua maior inspiração para ajudar para concurso? Olha, Alisson, para falar a verdade, assim. É, eu, eu tava já me formando, né? Eu olhava para um lado, eu não via saída. Eu olhava para o outro, não, não via outra saída. E até tinha. Assim, a iniciativa privada, só que era algo que não me, não me chamava atenção, porque é, eram clínicas que queriam te contratar, né? Para você atender 20 25, pacientes, 20, 25 pacientes por dia, e a gente sabe que o valor que, ele, que o plano de saúde paga é muito pouco. E daquele valor você dividir com a clínica era quase nada. Então, assim... É, um dos motivos foi esse, olhava para um lado não vinha saída, olhava para o outro não tinha também. Eu venho de uma cidade pequena que infelizmente aqui é tudo na base do QI, quem indique. Eu não tenho quem me indique e foi isso.